Até já não te vou ver mais. É Deus o meu amor. É o meu amor. eu Deus o meu amor. ti já não te vou ver mais. É Deus o meu No, no, no, no, no, no, And no, on me no, more. And on Ei, Ana está ouvindo. Estou ouvindo também. O <risos> amigo já não me fala... Eu amor Eu te vou... Comenta aí. Comenta aí. A The things I não te to ver my The things I'm even more Put nem eu dizi eu não te ponho de que o pai vai voltar quando ela desligou, ligou a saudade bateu, eu não pude chorar e A da minha vida Se tu me faltavas O Pai A morrer. A da minha vida Em minha galeria O move the Mas tá aqui, olha, veja lá. É <risos> O compadre Flávio está a gozar comigo. O que é, óbvios, Realmente... Agora, é que é, compadre? Os olhos não seguem a isso? Realmente. Agora? que Realmente parece, compadre. É é? Não Vou contar a música do meu compadre Flávio. Vou Agora. Agora. Agora. com Agora. Aí. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Dormi é sonho com o meu bebê. Isso é do meu compadre Flávio. Eu dormi sonho com o meu bebê, não é? Sim. Eu dormi sonho com o meu bebê. Estou a brincar, compadre. Estou a brincar consigo. Estou a brincar, compadre Flávio.